parem de tratar casamento como se fosse o grande sonho feminino. Mas se acontecer o um matrimônio, se prepara, porque aí o machismo é assistencialista. Parece até que tá lá na certidão. Qualquer homem que se comportar como um adulto funcional e fizer o mínimo será chamado de ó oh da porra. Quando isso, gente, é o básico.